meus primeiros saques na forçagem acompanha comigo nesse vídeo até o final fica aqui comigo não sai daqui e você vai ver a ah, o saque dos meus primeiros ganhos aqui na forçagem seja muito bem-vindo aqui é o Misael BM falando você está aqui no canal Crypto Space Marketing fica conectado com a gente fica ligadinho com a gente já vai dando um like aí nesse vídeo vai se inscrevendo, você que quer ter mais informações futuras sobre esse fantástico projeto gravado na blockchain da Ethereum, totalmente anti-hacker e inviolável. Você quer uh, colocar uh, pessoas daqui a um ano nesse projeto? Você quer trabalhar nesse projeto daqui a dois anos? Então você está no lugar certo, porque aqui é a Forçagem um contrato inteligente lavrado na blockchain da Ethereum impossível de ser uh, uh, uh, violado, hackeado. Então seja muito bem-vindo e você vai ver sim hoje saques aqui dos meus, um pouco dos meus valores aqui na Forçagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Olha só, já viemos fazendo um trabalho aí já quase um mês, tá? De menos de um mês, seis pessoas, já 64 dólares. Misael, quanto que dá 64 dólares? Você pode me informar? Muito simples, eu venho aqui nesse... Conversou e eu vou colocar aqui: R$ 342 para uma pessoa que entrou com somente R$ 80 reais, 80 reais para R$ 342 em menos de um mês. Tá bom para você? Quer mais um pouco? Quer saber como a, a, a, a trabalhar aqui na Suforçagem ou nem trabalhar, só entrar e aguardar os derramamentos, entrar e não indicar absolutamente ninguém? Fica comigo nesse vídeo, que no final você vai ser redirecionado à apresentação completa. Vamos ao saque? Vamos! Fica comigo aqui, porque você vai ver o saque aqui, está a minha MetaMask. Você que quer entrar na Forçagem, você precisa baixar o MetaMask no seu navegador, tá bom? Aqui está ah, os valores que eu tenho. Eu vou estar sacando aqui 20 dólares, tá bom? 20 dólares, vou deixar 7 dólares aqui. Tá? eu vou estar sacando, e é muito simples, esse é um vídeo rápido, já abri minha Bitcoin Trade, abro uma carteira na Bitcoin Trade também, aqui você tem várias moedas, inclusive o Ethereum, que é a moeda que nós trabalhamos, vou copiar a minha carteira aqui, e eu vou aqui então na Forçagem, e vou abrir novamente a minha MetaMask, que é a extensão, e vou então enviar Send, que é envio para a minha carteira, vou colocar aqui, vou registrar a carteira, ok? É, então, eu posso aqui, para adicionar ela ao meu livro, ou seja, colocar aqui o nome, o meu, a minha carteira, né? Eu vou colocar minha carteira pessoal e vou salvar, porque ela sempre será útil para poder estar sacando os meus valores. Eu vou colocar aqui a quantidade de etéreos que eu quero tirar e eu vou estar é, sacando, então, mais ou menos 0.0 a uh, 0.01 vamos ver 4 dólares 2 aliás 497 16 8 0.08 0.09 vou estar sacando 0.09 então de Ethereum com uma é, com uma taxa baixa tá porque o Ethereum é rápido então nem precisa ser muito muito rápido tá? a transação então, eu vou colocar aqui 17 centavos, 17 centavos. Aliás, vou colocar a média aqui, 18 centavos, que é 1 centavo de diferença, não tem problema. Vou colocar em Next e vou aguardar, então, aqui ele me mostrar a, a quanto que vai sobrar, né? Vou estar sacando, então, 21 03, ok? Tá? É, a 20 dólares a mais 18 centavos no total, né? Vou confirmar. Ok, desculpa o barulho aqui, mas estamos aqui, então está aqui pendente, logo, logo vai estar aqui na minha carteira e é óbvio que eu vou estar fazendo saque desse valor também, porque eu quero sacar esse valor em reais para minha conta bancária, sim, daqui da Bitcoin Trade eu faço várias operações para minha conta bancária, se você for ver aqui, ó, saques... Eu posso, eu posso te mostrar aqui muitos e muitos saques que eu já fiz aqui na Bitcoin Trade para minha conta bancária. Qual conta, Misael? Inter. Eu uso Inter, gosto de usar, muito boa, não paga taxa de TED e é top demais. Quais os saques que você já fez? Já fiz vários, tá? A receber aí, ó, valor 284.065, 63, 220, 792, já saquei várias para minha conta bancária. Seja muito bem-vindo, vem com a gente. Veja na descrição desse vídeo aqui o link do nosso grupo, entra, fale com um dos nossos um dos nossos da nossa equipe e seja muito bem-vindo no, na, na, no, na confirmação na, no, na descrição desse vídeo vai estar também a minha a, o meu link de afiliados tá vai ter outro link de afiliados também da nossa rede nossa equipe você que vier você também vai ser beneficiado por entrar em nossa equipe já foi confirmado aqui na metamask tá a minha transação eu vou mostrar para vocês confirmado, 0.09, como eu falei para vocês. Vamos ver na Bitcoin Trade se caiu? Vamos ver, vou ver, ver aqui em carteira e vou ver aqui e vou atualizar a página. Ó, um minutinho, vou atualizar aqui, vamos ver, vamos ver. E vamos ver se caiu aqui, Ethereum. Vamos aguardar mais um pouquinho, ainda não caiu o valor aqui do Ethereum, foi confirmado, mas vamos estar aguardando um pouquinho para ver o valor aqui, Ethereum, caindo aqui na minha carteira, ok? Então, como eu falei para vocês, tá? É, esse, esse vídeo aqui é rápido, mas para mostrar para vocês o saque. Aqui na Forçagem você entra com R$ 80,00, que já está incluídas as taxinhas da carteira, não da Forçagem. Forçage não cobra taxa nenhuma, ok? Então você entra com 0,025 na primeira matriz e 0,025 na segunda matriz. R$ 80,00 é o suficiente para abrir as duas ao mesmo tempo. Isso é o que nós, é, o que o sistema, o sistema começa assim, você abrindo duas posições, uma na X3 e uma na X4, ok? E é, você vai, você pode indicar pessoas aqui na X3, como você pode falar, não, não quero indicar pessoas, só quero esperar derramamento na X4, e você fica aguardando o derramamento aqui, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui e ver se... Atualizando, já chegou os meus Ethereum aqui, um minutinho, ainda não chegou aqui, eu vou estar tá aguardando então, aqui já foi confirmado, tá? Já foi confirmado, eu vou pausar esse vídeo rapidinho, tá bom? Você vai ver que aqui é a mesma data, vai ver o horário aqui certinho, não vai ter confusão, só para aguardar mesmo e eu falo para vocês quanto tempo demorou, ok? Olá pessoal, voltando aqui, não demorou nada, 18 do 6, 51, acho que menos de um minuto já está aqui, então, valor estimado 110 em Ethereum, 0.09, ok pessoal? Então está aqui, recebi rapidinho, é, foi confirmado também na, na, na, na, na MetaMask, né? foi confirmado, deixei lá dentro 6 dólares, né? 0.03, e é isso aí, pessoal. Grande abraço, fique ligado, dá um like no vídeo, se inscreva, veja o vídeo final aqui de como funciona o sistema, fale conosco, procura lá no grupo aqui na descrição e até o próximo vídeo. Vem com a gente. Tchau, tchau.